E aí pessoal, beleza? RimaSoloGAD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Então bora lá reagir a é mais um round de batalha de rima aqui rapaziada Prado versus Brands, então bora lá reagir Não vai arrumar nada para mim, você é, um trouxa. mim você é um trouxa Depois dessa batalha você vai sair com a cara roxa Manda punch, vai assim, vai contra mim, volta força Bravo, bravo, bravo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 da zona norte, você sabe, eu também vim. Vai, calma, porque minha rima aqui eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o monstrão. Você para mim é o Hump, te dá um pit irmão do gato de bota. Brabo demais, brabo demais, rapaziada. mano, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Insano, insano, brabo demais, brabo demais mas sabe porque eu vou improvisando é claro que não é o suficiente Pode se levantar nem 10 anos Nossa mas só mas só mas agora bem só que sem maldade você não representa essa cultura satisfação quadrilha do pix, mas faltou o jogo de cintura brabo demais mano Bravo demais